O Zé Guendê passando para responder alguns bolsonaristas, algumas perguntas do bolsonaristas Deixa eu pegar o primeiro aqui que é a Elza Paz, prazer Meu nome é Zé Guerra <risos> Olha só, ela diz assim Deveria tentar outra coisa, porque o humorista já provou que não é E você deveria procurar um outro homem para te xingar Porque o presidente que xingava as mulher, já não é mais presidente <risos> Olha só, esse aqui é o Steven Austin até que enfim apareceu um verdadeiro petralha Mas o que, que esses bolsonaristas entendem como verdadeiro? Como vivo no mundo de mentira? Deixa eu pegar mais um aqui Olha só, isso aqui é a Ana Roberta Ana Roberta diz assim Olha, você pensa que é humorista? Sem graça Eu sou sem graça mesmo Engraçado é esse que tentaram dar golpe no país E for parar tudo na papura oh! o Bolsonaro chegou no Brasil um bolsonarista ali no aeroporto falou Ô oh, Bolsonaro, tudo jóia! Ele, opa, amundi, amundi, amundi, amundi <risos> O Bolsonaro entrou no táxi Aí falou pro taxista Quanto tá a corrida aí? O taxista falou, olha, vou fazer um descontinho pro senhor Porque a papuda é logo ali pertinho, né? <risos> aí o Bolsonaro falou, não, eu quero ir lá pra casa do Zé Arvo <risos> Aí o taxista falou: tá bom, o senhor quer tomar alguma coisa? Ele falou: tomar, quero. De quem? De quem? De, quem? de, quem? de quem? Olha, Bolsonaro foi obrigado a comparecer no soldado Federal para responder algumas perguntas do soldado Federal. Aí o soldado Federal falou para ele: olha, você tá sabendo de alguns tojos de joia aí por aí? Bolsonaro, tojos de joia? Quais tojos de joia? Eu tenho estojo de joia? Uia! não tenho estojo de joia nenhum, não! Aí o senhor verdade falou pra ele: onde é que você tava ontem? Ele falou: ontem eu fui lá na casa do meu amigo Nércio Piquet. Eu fui lá levar uns estojos pra ele. Aí o senhor falou: ah, então é lá que você tá escondendo os estojos de joia. Ele falou: estojo de joia? Não!